Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Esta semana venho falar-vos de direitos de preferência no imobiliário. O que é que são, como é que se processam, quem é que tem direito, afinal, o que é que é isto, de, numa linguagem simples, uh, dos direitos de, de preferência. Então, começando pelo princípio, o direito de preferência é um direito que uh, tem certas pessoas ou instituições de se substituir ao comprador de um imóvel. Existem certos imóveis que, pela sua localização, nomeadamente aqueles que estão nas ARU, as Áreas de reabilitação Urbana, têm que permitir uh, os direitos de preferência, têm que dar os direitos de preferência a entidades como os municípios ou uh, a Direção-Geral de Património. Neste último caso, são os imóveis que têm uh, algum relevo cultural e, que, portanto, o, o Estado tem o direito de substituir. Na, na, na sua compra, aos compradores. Claramente, os direitos de preferência mais conhecidos são os do arrendatário uh, e o dos uh, prédios rústicos, que têm que dar uh, direito de preferência aos uh, terrenos confinantes. Existem outros direitos de preferência que vou mencionar, mas não vou entrar em grande detalhe aqui, uh, como, por exemplo, o direito de preferência do proprietário de solo na alienação do direito de superfície ou, ou o direito de preferência de um proprietário de um prédio honorado com uma servidão de passagem. Existem também os direitos de preferência dos coerdeiros e do senhorio no trespasse do estabelecimento. Voltando aos casos mais comuns, no caso dos arrendatários ou inclinos, como prefiram chamar-los, têm direito de preferência se estiverem no imóvel há pelo menos dois anos com o respectivo contrato de arrendamento. Devem ser notificados por carta registada com vice de receção e têm um prazo de 30 dias para responder a contar do momento da recepção da respectiva carta. Se o seu caso é de vender um terreno rural, o nome correto é prédio rústico, deve eh, informar, por carta registrada com vice receção todos os proprietários dos terrenos confinantes àquele que está a vender. Seja qual for eh, a sua situação, recomendo sempre que trabalhe com um jurista, um advogado, um solicitador, que o possa ajudar a interpretar a lei e a fazer eh, a comunicação da forma correta, pois existem muitas variáveis, é uma, é uma situação algo complexa e que eh, ter o apoio de um jurista é sempre, sempre adequado. No caso da venda de imóveis em que os preferentes são os municípios ou outras entidades públicas, deverá publicar um anúncio no site casapronta.pt com uma antecedência mínima de 10 dias e que tem um custo de 15 15€. Lembre-se que a falta deste anúncio ou do respectivo talão comprovativo em como enviou a comunicação para os preferentes pode inviabilizar a escritura, pois o notário não faz a mesma sem consultar seja o anúncio, seja o talão comprovativo de como enviou as cartas. E assim concluímos o vídeo desta semana, que foi feito exclusivamente para si. Aliás, como todas as semanas, produz conteúdo exclusivo e novo para quem tem interesse no mercado imobiliário. Já sabe, meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e se procura um agente para o acompanhar, tanto na procura de casa como na venda do seu imóvel, Quem estou está? ao seu dispor. Se gostou, comente, partilhe ou subscreva o canal para receber na próxima semana, em primeira mão, um aviso sobre os novos conteúdos. Até lá, vamos conversar?